É, doutor, a Polícia Judiciária Civil ela trabalha nas investigações ali relativas a, ao assalto a duas cooperativas de crédito ocorrida no Nortão do Estado. Qual que é a avaliação do senhor em relação aos trabalhos realizados ali até o momento? Olha, eu acho que o resultado ele, ele, ele foi louvado de muito sucesso. É, a segurança pública agiu de maneira muito rígida. O BOP, que é do Mato Grosso, é um dos melhores do país e é especialista nesse tipo de ação. Uhum. Já, já não trabalhava há muito tempo com ações semelhantes, mas mostrou que não esqueceu da lição e fez as diligências necessárias. O GCCO encontra-se ainda naquela região, finalizando o, o, os inquéritos referentes ao assalto e, e as providências sendo tomadas, eu acredito que fecham um ciclo, de muita responsabilidade, muita competência por parte de toda a segurança pública do estado de Mato Grosso. Então, eu vejo com, com muito bons olhos todo o trabalho realizado nesse episódio. E nesse tratando ainda desse episódio, doutor, o senhor acredita que houve algum tipo de excesso por parte da atuação dos policiais? Temos aí um saldo até o momento. O senhor me corrija se estiver errada. É, nove suspeitos mortos em confrontos com a, as forças de segurança. O senhor acredita que houve algum tipo de excesso ou não foi um enfrentamento necessário? Olha, tomara que tenha sido um enfrentamento necessário. Cabe a apuração, os exames de necropsia, os exames de corpo de delito, os exames periciais e a apuração toda que vai é, constar dentro do inquérito policial serão avaliados, inclusive pelo Ministério Público e pelo Judiciário, e se houver qualquer irregularidade, Acredito que seja detectada, mas tomara que não e que a sociedade cada vez mais se sinta segura com ações muito precisas da segurança pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. Doutor, é, não sei se meus colegas.